E aí pessoal, 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano hoje vou estar tá mostrando o novo layout aí do YouTube e como você pode usar, tá galera? É, a Google é, liberou aí para quem quiser é, testar o novo layout do YouTube, vou estar tá mostrando um pouco aqui como que ele é Bom, de princípio você vê que ele está bem mais minimalista, né? Então, com menos informações na tela inicial, mais vídeos, porque esse novo layout aí de 2017/barra 2018 é voltado para visualização. Então, ele vai procurar te prender o máximo possível aí nos vídeos e não nos, nas entrelinhas do layout, né? Bom, primeira diferença que você pode notar aqui, que aqui não tem mais a opção meu canal, tá? Tem início em alta e inscrições galera, então não tem mais o meu canal, para você ir no meu canal agora você tem que clicar no símbolo do seu canal e aqui tem o meu canal, estúdio de criação, alternar conta, sair e tem algumas opções aqui, umas facilidades né, modo escuro, é, local, modo restrito então quando a gente vem aqui no meu canal é, você já nota a grotesca ah, Brasil, é, mudança Brasil, que Brasil, tem aí, né? Barulho. Deixa eu pausar esse tá... vídeo. Então aqui você vê que é, tá bem é, maior o layout, né? Tá pegando a tela inteira. tá bem mais é, otimizado aí a, o espaço, né? O espaço de utilização para o canal. Então você vê que agora o banner está... É, no topo, né? Antigamente ficava é, com o logotipo aqui dentro, agora ele tá no topo, o logotipo aqui embaixo. E você tem aqui, ó, estúdio de criação, editar layout, logo abaixo aí é, as abas, e aí você vai descendo. Você tem as playlists ó, ocupando a tela inteira, meu ficou show de bola, show de pelota esse novo layout do YouTube. Deixa eu ver aqui estúdio de criação só para ter uma noção de como ficou, ainda não cliquei. Aí aqui sim você é, vai pro antigo, né? Porque ah, acredito que o layout aí foi só o home. É só o home, é, o seu canal. Ah, Brasil, e meu querido Brasil. A tela de visualização. Então, eu vou clicar num vídeo aqui. Pode ser um vídeo meu. É, vou clicar nesse daqui, que é o último que eu fiz. Jogos de terror então, proporcionam deixa muito medo. Vou aqui mas... vou pausar. Então, você vê aqui, ó. Que aqui também está com aspecto minimalista. Olha só. E agora a descrição aqui, ó. Aparece. É, a descrição do seu canal, ó, aparece aqui, né? Porque quase ninguém clicava na na descrição lá no sobre, né, para conhecer o canal. Então, pelo menos aparece aqui, ó. Aí aqui os botões de compartilhar, like, dislike tão bem mais discretos, tão bem mais discretos. A visualização saltou é, para cá assim ó tem uma tem uma linha aqui bem estilizada então aqui você tem um vídeo logo abaixo uma descrição sobre o canal e já vem aqui os comentários ó então como eu disse tá bem minimalista show de bola eu curti esse novo layout para PC E se você quer testar eu vou deixar o link na descrição será o primeiro link da descrição, você clica, vai ser redirecionado para uma página do YouTube. E só colocar lá em testar tem um botão lá. Você vai clicar e automaticamente já vai ser redirecionado aí para este novo layout que, na minha opinião. Tá show de bola aí e acredito que vai ser melhor até para os produtores de conteúdo, porque seu conteúdo ficará bem mais destacado, beleza? Se você curtiu essa notícia, galera, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal e ative o sino para mais notifications. Não mais é isso, tamo junto, eu fui!